Cambiar mi número de puerta, mi número de cuenta. Me se a coisas sin siquiera darme cuenta. Quero subir la apuesta, a ellos les molesta. Pero divierte se si cuesta. A vivicidade lenta. Mil quatro por segundo reproduzidos a 30 Normal que não se rompa se si ata a las manos corretas. Ah, yeah. Divierte se si cuesta. Quero a fórmula perfecta. Eu sí estoy buscando tener la vida resuelta. Ei. Hey o volante em en recta envio por essas curvas que le hacen pegar a porta bendiciones compañero ojalá vida Quirua, no sé a vida não cruzeu no caminho como principio princípio el caminho como Quiruagro não sei qual é o meu sítio rodaje e sala Este matinho é es para mim para mí. Eu sou só para algo, Te di tu tempo, vine a lo mío el frío por más áspero que sea sigue siendo frío No veo las pendientes como antes Quedan sueños pendientes por delante ¿Por que tirar los guantes, por que estirar no es tanto Promesas de encontrar la vida atrás de algún instante ah. No va para estar distante Mirarse en un instante, la vida dista un punto y consonante Con solo tu mirar me da para mantener mi arte A veces me arde y estamos martes, que será el viernes Quizá el motín nos da para repartir los bienes Ay, saciar a todos los que necesitan, presenciar la forma Me estoy mirando, te estás mirando, ¿qué estás pensando? La vida transcurre entre humo de algo, amores, enojos y llanto Dolores de fuera, caricias de adentro estas obras son nuestras, son tuyas, palavras honestas Hay mil que chamullan con vidas perfectas Hay mil que chamullan con vidas perfectas Este motín es para mil y para pozos, solo para los dos Para vocês, só para as donas. Este botinho é para mim, para vocês, só para as dona né? Este botinho é para mim, é para vocês, só para as donas. Este botinho para mim e é para vocês, só para as donas. Este botinho para é mim e para vocês, só é para as donas.